Paraná Kids, bom dia. Bom dia tudo, bem? Olá, tudo bem? Estamos aqui em frente ao Parque de Exposições Fernando Costa. E o Paraná Kids ele tem uma empresa de locação de brinquedos. Ele estava me passando o tanto que era divertido e bom um projeto que existia aqui, que hoje está parado, assim como diversos imóveis esparramados pela cidade, estão deixando de cumprir a sua função social. E aqui na Expo Agro, existia algo muito bom, que era o projeto Franca Vivo Parque. Como que era isso? Paulinho, por esses portões aqui, passava milhares de pessoas duas vezes ao mês, que era o Vivo Parque, na época da gestão do Sidney, depois foi o Alexandre, e depois, tem quatro anos, não tem mais, não está tendo mais o Vivo Parque. O que é o Vivo Parque? O Vivo Parque traz alegria para as crianças, as pessoas carentes vêm, façam o corte de cabelo, façam a identidade, tudo no Vivo Parque. E hoje, há quatro anos, nós estamos sem Vivo Parque aqui no Parque Fernando Costa. E trazer esse Vivo Parque duas vezes por semana aqui no Parque Fernando Costa e também tentar levar aos bairros mais carentes um, um sistema desse para todas as crianças brincarem, sem um custo nenhum em todos os brinquedos. Olha só que maravilha. É assim que tem que trabalhar a Câmara Municipal. Tem que fazer a modernização das leis para atender aos anseios da, da comunidade da população que necessita de, da alegria de volta, da diversão e sem custos, que é assim que é aproveitado os impostos. Então eu fico muito agradecido para a NACIDES e honrado pelo seu apoio. Vamos trabalhar, vamos para cima. E é 24-48 e a é bola pra frente que faz gol. E tamo junto. Tamo junto, Paulinho. Parabéns, muito obrigado. tenho certeza que você vai estar nos representando, não só o Paranaquismo, mas todo segmento de salão, todos os segmentos de festa que estão hoje passando é, dificuldade. Eu tenho certeza que você lá na Câmara vai nos representar muito bem, com certeza, Paulinho. Muito obrigado.